guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Hoje estamos indo em mais uma lenda nova que foi nos passado e estamos trazendo para vocês. Hoje estamos indo em uma igreja assombrada. Thaís, que lenda é essa que passaram, hein? Então, Thiago... Pessoal, mandaram uma foto para a gente, a localização <risos> dessa igreja e a gente vai lá para poder fazer a exploração. Falaram que essa igreja ela é muito assombrada. Os moradores têm casas perto, né, Thaís? É. Uma comunidade perto E o pessoal fala que o local é assombrado A gente vai lá, vai perguntar pro pessoal Vamos tentar saber a história, né? Sim, ela é numa estrada rural, né? Sim é... E é uma capela, então a gente já tá aqui no caminho, ó e bora lá, Tia. Bora lá, vamos ver se a gente descobre qual que é a história desse local, porque o pessoal fala só que ela é assombrada. Uns falam que um homem aparece, já viram um homem dentro da igreja, outros mulher, é, escuta grito. Então a gente vai lá pra poder tentar é, perguntar pra vizinhança, né, Thaís? Isso. E fazer a exploração pra estar voltando um dia à noite pra investigar e tentar descobrir realmente qual é a história, qual é o mistério dessa igreja assombrada. Bora lá, Thaís? Vamos lá, tia. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Chegamos já, né? Eu acho que é essa, né? Eu acho que sim. Olha até uns negócios ali, ó. Nossa, olha o tamanho dessa igreja. Nossa, Thiago, é grande demais. Só lanterna aí, tem Tá. Ai. Nossa, tem, acho que ali era salão. Salão da igreja. Olha, Thiago, é muito olha, olha grande. Tem uma Caramba, cruz ali. lá em cima, ó. Capela, Capela Santa Terezinha, Thiago. Se alguém conhece ela aí, ó, deixa nos comentários aí. Pode ter um negócio aqui também, ó. Você acha melhor a gente olhar aqui primeiro? Vamos ver. Não, vamos ver ela primeiro, né? Será? Vou deixar o melhor pro final, porque salão. olha que top. Aqui será que era um salão de Eu acho que sim. Sabe que tinha aquelas festas de comunidade? De né? Comunidade. Ó, oh, tem bastante porta. A lateral dela, tá isso? Ó, tem uma porta aqui, eu acho que duas lá. Ah, é verdade. Vamos dar uma volta por fora dela e depois a gente Aham. Uhum. Ah, é no um salão de festa mesmo. Cuidado do cobra assim, sim. Licença. Você acha o salão de festa? Ah, era assim, mais baixinho, né? Uhum. Olha. Aí. Acho que já deve ter rolado muito bailão aqui, hein, cara? Pode ser, né? Ó, mas era perigoso bater a cabeça, hein? Uh -uh. Nossa, aqui deveria ser o bar, ó. Ah, pode. Ó, que um o negócio aqui, Thais. Tá, ah, o freezer lá, ó. Uma pia. Pia grande, hein? Ó, vela, cara. Aham, uhum. abre. Que lindo. Tem bicho em cima. Si, né? uh -uh. Não tem nada. Nossa, mas que tem uma top Tem corda aqui, Teisa. Aham. Uh -huh. Talvez pra segurar, né? Ela. Você viu o tamanho da, da Pia aqui, ó? Olha aí. Cabe louça aqui, hein? Cabe Bonito. Não sei por que mas senti um negócio estranho nessa caixa aí, cara. Por que será? Não sei, cara. Senti uma, uma energia, não sei. Energia negativa. Queria vir aqui, ó. Ah, era o forno, tá vendo? Ah, era forno. Deveria ser de achar costelão. Nossa, cara, que da hora. Que topo. O teto já caiu tudo aqui. Vamos ver por aqui, ó. Olha essa caixa d'água, velho. Olha a altura. Aham. Uh ó, -huh. oh, tem duas portinhas, hum, ó. Vamos lá ver? Talvez era banheiro. Já. Ah, ele e ela, tá escrito lá. Ó. Oh. Era banheiro. Dia, hein? Hum, podia estar tá madura, né? Um salzinho, ó. Hum, eu gosto. Tá quase na hora do almoço, mas nem almoçou. Nem almoçou, galera. Corre, oh, já bati na fome. Deve ser o quê? Onze e meia agora? Ah, e isso, né? A gente parou na padaria, né? Você pegou um pão de queijo... Aí pegou um salgado pra mim e não esquentaram, né? É, mas isso era oito e meia da manhã. Oito e meia. É um salgado gelado, aí não dá pra ver. Não. É banheiro, ó. Ela e Nossa, ele. Nossa senhora. Nossa, que aconteceu aí? Parece que se esfregaram, né? Deixa eu ver. Olha parece que se esfregaram aí no banheiro. Credo, gente. Não tem nem pia, Tem escrito alguma coisa, quero comigo, meus... nossa, palavrão, Que é ele, só que não tinha pia, parece, aqui ó tá escrito ela e ele, vamos melhor agora, que essa igreja que deve ser a coisa mais linda. Agora, vamos lá por... dentro da capela, tem uma porta aqui também ó. Ela vai estar por lá. Fechada aí, Tem. O pessoal passando veneno ali na plantação. Olha isso, gente. Sim. Foi até o pessoal que passou pra gente que é o local assombrado até. Né, uhum. Olha, Olha. Olha Licença. Que lindo aqui, ó. De piso? Ah, é piso mesmo Posso Licença ler. Licença Que linda, cara Nossa. Olha só Que coisa linda Olha esses vitrões. Olha, olha lá em cima, um vitrozinho Olha esse luz Verdade Olha, era tudo lustre, Thiago, ó Ali que não tem E ó, olha no lustre, tá vendo detalhes? Sim Lá no meio, ó que top, ó. Tem aquela porta que você viu que tava trancada e tem uma porta aberta ali, ó. Estou? Você escutou? Escutou. Veja lá, tem nada santo? Tem. Veja essa porta aí, ó. Veja essa porta aí. Tiago, aqui tinha santo, provavelmente, olha. Ali ali, ó. Olha que bonito. Os detalhes. Nossa, awesome, é verdade. E ali também tem uns detalhes bem bonitos, ó. Aqui, oh, ó. Vem de cima agora. a porta, ó. Mas deve estar entrando Nossa, no vento Por alguma coisa aí Antes de entrar aí eu vou olhar aqui, calma aí Olha aqui Que imagem linda, gente Olha essa imagem, Thiago coisa Que perfeita lindo, Olha Mano do céu ah. 14 do 12 de 98 Que foi feita essa imagem? Foi feita essa imagem Moacir que, que desenhou isso aqui, ó Ó se você ainda estiver vivo, né? Não sei quantos anos ele tinha, estiver vendo esse vídeo aqui, ó. Parabéns, hein, cara? Mas a imagem durou, hein? Durou, Olha. E tá perfeita ainda. Uma das coisas que tá mais perfeita aqui na igreja, hein? De 98, quantos anos já, já não tem? Então, Ali cara. deveria ter algum santo, uma cruz também, ó. É. Provavelmente tá foi direto. quando foi pintado, né? 98. É, 98. Aqui tem o um negócio, ó. Altar, cara. E Era esse aqui, altar. cara, isso aqui é um. Uma manjedora, não é? Tá. É. a criança. É. Parece que põe que Jesus, sabe? Aquela que ponhava. o número. Tem, tem uma numeração, né? Presépio. Número é 12542. 2550. O que significa? Não sei. Ixi, Thiago, Tiago, olha aí, Está Tá escuro lá dentro, hein? Então, não uma olhada. Tem uma pia. Aquela coisa que lavar a mão aqui. Aqui provavelmente era é onde o, o padre se desapava, O uh -uh. que, que é aí? Nossa, cara, olha que sinistro. Assim é Nossa, aqui atrás do altar, atrás daquela imagem, pessoal. É ó, ó, mesmo cara aqui atrás ó, Faz é. até um. Um, uma, meio boleada essa parede, né? Bora ver vídeo aqui, Pró? Vem. Nossa, Thais, olha aqui. Ah, eu acho que aqui era o. Será que tinha uma escada ali? Então, vem aqui. De. É de Natal. De Natal? Cuidado aí, ó. Aqui eu acho que era onde eles guardavam, talvez, as roupas Deixa do caritilho, esses negocinhos. É, duas de cobre, né? Olha, galera, um armário aqui, agora essa escada aqui que tá... Tá estranho, Tá estranho. Né? Ó, tem outra escada aqui, mas essa tá... tá no local. Olha ali. O que você achou, Thaís? Ó, penteado. Lugar, sim, sim. E fez barulho daqui, né, cara? Fez, mas não tem nada aqui. É, galera. Estranho. Escutou? Gente, incrível. Eu amo, amo ver igreja assim. Lógico, não ver abandonada, né? Que é triste de ver. Mas eu adoro ver. É, a igreja a antiga, saber história. Aqui ainda a gente não sabe muito, mas a gente vai procurar saber. A gente vai procurar saber e a gente vai acabar vindo investigar, então. Sim, é isso. o lugar é lindo, gente. Olha essa imagem aqui, olha lá. Olha. Acho Nossa. que aqui na câmera não tá pegando, tá Eu muito estourado. Falando. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, olha essa imagem. Você olha assim, ó. Vê tudo, ó. Que coisa linda. Thaís, vamos ir nessa? Vamos. A gente vai acabar perguntando para mais pessoas. Né? O pessoal ali a gente já perguntou, né Thaís? Uhum. Agora a gente vai ver se para cima tem mais vizinho, alguém sabe mais alguma coisa. A única coisa que o pessoal fala é que aqui é assombrado. O pessoal fala que aqui de noite é tenebroso, né Thaís? Sim. A gente, ninguém sabe o que... Escuta aqui. barulho. É. Ninguém sabe o que aconteceu. Alguns falam que já viu um homem aqui dentro, né, Thaís? Sim. Ele desaparece. Outros falam que a já viu mulher. Então, ninguém sabe realmente o que aconteceu. A gente vai tentar descobrir e vai acabar vindo investigar o local, né, Thaís? Aham, uhum, com certeza. Vamos nessa? Vamos lá. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal. Se você sabe a história dessa capela aqui, ó, deixa nos comentários. Manda lá pra mim no meu Instagram, no Instagram da Thaís. E a gente vai acabar vindo investigar, né, Thaís? Aham. Uhum. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.